Ah, mas aqui foi embora, velho? Voltou, voltou, voltou Quer que eu use box pra puxar a Wave? O cara me chamou de macacoa! Posso zoniar ele, se liga, se liga, se liga Se o Azê fosse brabo ele tinha flashado Mano, ignitei aqui Ezinho É então, vai jogando, vai jogando Vai aqui, tô descendo o cacete nele Ó, tomei exaust. vai batendo, vai batendo, vai batendo Tem Predador! É o Renanzinho esse aí, viu? Ó o Predador, Predador! Bau! É você, é você! É o Renanzinho, mano! Devega, não dá nível 2, dá nível 2 Vai, vai, vai, vai, vai, vai, faca, faca! Ah, beleza, mano, ainda falta auto-ataque, mano. Tá bom, tá bom. É só você dar aquele tirambaço, mano. Mas tem guarda, né? Não, mano, a gente dá, pô. Se a Iris vier aqui é cuck, mano. Não, tá top, tá top, tá top. Tá top, então, mano. Tu tirar o guarda? Ó, oh, tirou. Não. Ó, oh, pegou lá. Tirou, agora tirou. Calma. Acho que não dá não dá, assim, é. Mano, pior Deus que o cara. Ô, é. Oh, é verdade isso aí, chat. O oh. que, que, que é isso? O cara, cara... chutou, tá ligado? Ele tá descontando, tá? Ó! Oh. Tão vindo em mim, eu ganhei muito tempo, eu ganhei muito tempo. Ah, velho, é para nada. que ele deu flash rapel, mano. Ah, não. mano, o cara meteu um flash cara rapel, véi. Tá, aqui ainda. Cara tá encaixando, aqui, tá. o Daninho tá... Ixi. Calma, calma, calma, calma, calma. A gente sai, a gente sai, a gente sai, a gente sai. Nossa, Cezinha. Não, Já é ignitei pra ele ter medo. Ignitei é pra ele ter medo. Ó, pegou lá ainda. Fiz com o é o Zeca esse aí. É mesmo? É. Ó, oh, a gente joga, hein? Cuidado, mano. Vai ter que flashar. Ah, tá só, tá só. Tentei ainda, não dá esse pé, mano. Joga, joga, joga. Beleza. Quer jogar? Caramba, Quer jogar? Eu tô Quer jogar? querendo, tô querendo, tô querendo Quer jogar? muito. Quer jogar? Quer jogar? Quer jogar? É, 8, 7, 6. Vai. Slowly, slowly going, slowly going. Eu tenho um W, eu tenho um W. Usa, usou, usou, usou, usou, usou, usou, usou, usou, vai, vai, vai, vai! vai. Ai, ai, ai zumbiro. Zumbiro. vamos jogando, vamos jogando. Caralho, ele tinha chance de matar nós dois do R, ele não matou nenhum, velho. Caralho, eu fiquei até tortinho aqui, mano. Aí ele está vindo de novo. Vou pegar 6, rec... vou pegar 6, ah! vou pegar 6. Paixou, puxou! Ai, ai! Não! não, não, não. não. Podia ter dado o quê? Só que eu achei que ia desviar. Tá bom, tá bom, tá bom, gostei, gostei. Bora, vai ganhar essa porra aqui, foda-se. Vou pegar 6 então eu vou ser folgado, se liga. Me dá o ah, 6, tá me dá o 6! Tô tentando, tô tentando Nossa Renanzinho, você foi rulado Rulado Renanzinho! Vai eu nesse dele eu aqui Ele não tenho. tem Tem ah! Morreu, morreu, morreu Ele tá morto, tá morto, tá morto não, vou... Caralho, ó ah, palestrinha Palestrinha, vambora Renanzinho! Aqui não Renanzinho. Mano, esse S não acertou uma última oh, Ó W, lá na frente, lá na frente Boa, tá morto Já tomou furco, coitado Beleza. Esse tá tiltado, esse tá tiltado. Não, já, já era. Já, a ah. gente já entrou na mente dele, já. Também acho. Liguei Predador já, tá? Boa. Gostei. Aí, ajuda, ajuda. Já ignitei, pra ele ter medo. Ele vai cair aqui, mano. Relaxa, relaxa. tá jogando, jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando. Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando. Tô jogando, tô jogando, tô jogando. Eu mato, eu mato Renanzinho. Ah, eu me apertei, eu apertei, ah, eu apertei e cara. Ele jogou bem, ele jogou bem. Tem uma box ali embaixo, qualquer coisa, vai... Tá. Difícil o cara ir nela. Caralho, isso é ousado, hein, velho. Ufa! Ai, mano, não fosse essa praga de Ione, hein, cara. Caralho, velho. Ignite! brincadeira, Gastou hein, flash, mano. ignite, ulti. Caralho, foi flash, flash, caralho. Brincadeira, esse Ione. Não veio nunca. Faltou ele, mano. Ó, oh, Elise atrás! Tem box aqui, Ezinha. Nossa, a box salvou. Ai, será velho, ah, teve que teve eu... charme, mano? Ô, pinguei... oh, eu pinguei pra caralho, né, velho? Pro cara vir, o cara, ele, cara ele não Mano, ele matava vem, ainda o recarim, velho. Ele não vem, cara. Ah, ele vem no Bom, final. Pelo menos tá caiu o mid. Pelo menos caiu o mid. Boa, boa, boa, boa. Na, na, na, na, na. Tem drag, hein? Ele vai, hein, mano. O cara tá nem aí pra Mas, não, mas não. ele vai morrer, pô. Fazendo isso. O tá forte, velho. Eu mato o Ez Ah, eu taquei faquei no Renanzinho, cara. Tem, tem alguma coisa aí? Tô chegando com o Predador. Beleza. Ó. Oh. Completo, completo. Não, não, não, não posso. Não morro. Eu quero ficar vivo com o Drake. Ah, esse se ele vai me ultar, né, cara? Sai, cara de sapato. Tá, matamos o o cara matou, é. Aí ali Elisa vai em mim, é. Ó, deixei a me atenção de um aqui. <coughs> Tô tentando chamar a atenção do Ione, mano. Puxa! Caralho, velho, tá mó tenso, hein, velho. Ó, oh, mais um cheskizinho nele eu dou, ó. Tá morto, tá... Ai. ai. Ai, caralho, ué? Ué, não, ué? Não mata não? Uou, oh, ou, oh, ou! Oh. É nosso, é nosso! Quase por um Ele tem susto, porra! Cadê o Recarinha? Foi no EZ. Ele tem ult, que ele não pega. Que isso, cara? Porra! Ah, como o cara vem até aqui, velho, deram o um pé pra ela. Ai, mano, ninguém pra dar uma moral aqui. Perdemos, hein, velho? Tô falando humilda. Você acha? Que isso? Ah, os caras começou? Fazendo... É, tô fazendo sem gel. A gente tem ângulo, smite. Mano. É, a gente tem smite. Oh! Ai, Beleza ai, ai. Nossa, vou de Predador e tudo Vou de Predador e tudo, lá. Boa, Singedão Ai, vamos pro drag, mano Não tem problema, não tem problema, não. não esquece que vai pressionar ele a qualquer momento Quer fazer? Faz, faz, segura ele Segura, segura ele, segura ele Não dá, Aí não cê... dá, ele vai vir, ele vai, vai vir Não dá, Malik, aqui, Marquinha, não dá, não dá, não dá, não dá Calma, calma, não, eu tô... é o Singed que tá lá, mano Ó. Eu tô dando uma incomodada tá na galera aqui, mano Ó, oh, Renanzinho, Renanzinho em mim Louco, Louco, Renanzinho tá louco Oh, o Drag, Zekyll e Bruce Taisinha, Zekyll e Bruce Tazinha. Não, mas se a gente matar eles, é Baron Pega ooooooo! Roubei É incrível! Oh, oh, oh, oh. Não! Drag, drag! Ô, oh, Baron dá não? Oh! Não sei... Vou dar, vou dar. Vai atrás, vai atrás Me dá vidão, me dá vidão! Faquinha... COMPLETA! Ó, oh, busca, busca! Ai, eu errei! Perdão! Eu, eu. Beleza! Ai, tô te vendo, tô te vendo, Marquinhos. Flechei, que que foi isso? Sei lá, mano, não quero morrer, não. Ah, eles bombaram. Se você morrer, mano. Mata o pelo menos. Caralho, o Renazinho joga de ele, chaco, ele mano. Você joga de chaco. Oh, oh, boa. Beleza, acho que você vai matar. Você mata, você mata. Ah, to lado, Renazinho. Um milhão, milhão. milhão, galera, vamos Eu tenho já, mas... Mano, deu o máximo de dano no ah, cara, tô mano. Tô ligado, morri, velho. Eu acho que o Junin fez história. Eu, Muita história. Eu acho que, é, eu acho que vocês conseguem limpar isso, tá ligado? Mano, olha o Juninho mano. Que beleza, é isso, Ezê. Eu vi, eu vi, mano. E foi triple kill do Singed, tá? É, mas o Juninho Pô, Júlio se a gente tira todos os Baron deles... Era que ele Morre? Morre. Talvez eu solo esse cara. Vai jogando. Tá, foi flash e exaust do EZ. Pô, eu vou ficar morrendo só de o um cara bufar o Wave, mano. Isso aí é sacanagem, mano. Mano, eu tô falando que ele... Eu posso segurar o Wave, pegado. tá ligado? Ai, merda. Olha, olha onde o cara tá, mano. Eu tô ganhando tempo, tô ganhando tempo. Então, mas vai cair aqui, velho. É com vocês, mano. Tinha duas pessoas em mim, velho. Nossa! Boas ondas garoto. Tá bom, tá bom. Aí, ó, ó. Ó, oh, Renanzinho tá sem ult, Elis tá sem flash, ó, oh, gastaram tudo em mim, esses caras aí, ó oh. Pensa se o Recarim chega por costas, mano, ele tá levando Nini, pelo menos Ai! foi Mano, acho que ele... Ele tá aí, para o B, para o B com o W aqui, ó, oh, aqui, ó, oh, onde eu peguei, aonde eu peguei, onde eu peguei, onde, onde, aonde eu peguei? Eu peguei. para com o W Pegou, oh, peguei, bem, pegou, com pegou, bem. pegou, pegou, ele, ele acho que ele, ele levou uma torre Eu parei, eu parei! Ah, ele não quer levar, mano! Não! Agora estão querendo estar... Oh! Enazinho, Enazinho, Perdeu o ult em mim! Perdeu o ult em mim! Oh! Enazinha! Enazinho, Acho que o Zed mata! Não, o Zed ficou com medo... Aí, matou! Matou! Matou! Matou! Matou! Matou! Matou o Jin! Ah! Ele teve... shield Oh! Recalim pega! Cabildo mate, estranha! Matei! Matei! Matei! Matei! Matei! Matei! Oh! Enize! Cara de rato! Sai fora, fi! Oh! o Zed tá bot! É nosso barão É nosso barão Peguei, peguei, peguei. Ah, nossa, valeu é, a ali, pena ali, a ali. minha chatice, mano. A minha chatice valeu a pena, galera. O <risos> <Minas> Enanzinho <risos> tiltou, tá ligado? Caralho. Ó, Elise aqui, ó, armário pro guerreiro aqui. Ajuda, ajuda lá, ajuda lá, ajuda lá. Eu tomei o Kokum, vocês matam. O Juninho vai estourar, mano. Juninho mano, tem sempre tem, faz tem, história, mano, sempre. Pô, se a gente não der GG aqui, o Sérgio já Não, é top. só dar GG, é só focar no next, mano. Não tem segredo, é só até flashar aqui pra dar o ataque Ô, é, matar é, ele. É, é, é, é. Defolgado, ah. de defolgado. Defolgado. GG, GG, tá GG, GG, GG, GG. Seriedade, GG. Seriedade, GG. seriedade, seriedade. Eu não consigo tomar o Juninho. Vai, galera. Caralho, Eu acho que eu fui top dano. Que jogão, hein, velho. Jogão. Olha o dano que eu dei, mano, na moral, velho. Quase aí. Ah é. Ih, tô assim também, hein?